Como é que é o nome do senhor? Olímpio de Andrade. Olímpio? É. Só que o meu nome é mais velho é que eu. Por quê? Quando o meu avô morreu, minha mãe falou assim, quando eu tiver um homem vou pôr o nome do papai. Ah, então o senhor herdou o nome do pai do senhor? Não, do avô. Do avô? É do avô. Só que para pegar o nome do.. O nome do meu pai. Olímpios Tobias de Andrade, né? E meu avô era Olímpios Martins Gonçalves. Da onde que é esse avô do senhor? É aqui nos Andrade. Perto de Biraci? É aqui nos Andrade, você atravessa o Claraval. Lá na frente lá. Lá na frente. É. Hoje a, a propriedade que era nossa lá, hoje eu nem sei quem é dono lá. O senhor é só quantos irmãos? No, hoje nós só eu, nós é seis, eu tenho eu só. O nome dos outros? O nome dos outros, a primeira Gadina Maria de Jesus. E a outra, Parecida Maria de Jesus, Joana Maria de Jesus, Ana Maria de Jesus. E, e o tio Zé, o meu irmão Zé Tubir de Andrade. E, e eu, Olino Tubia de Andrade. Olino de Andrade. Tudo de Andrade. O senhor conheceu tio, irmãos do Pai do Senhor? Os tio? É. O ah, meu tio já acabou. Acabou tudo, meus tios. Mas o senhor lembra dos nomes deles? Lembro, eu morei quando a minha mãe morreu, eu fui morar com o meu tio, o Tio Dodon. O nome dele era como? Meu nome dele era Persidônio. Persidônio? É, é Persidônio, o é, nome esquisito né? É, dele na minha língua, não dá pra falar direito. O, o filho dele mora ali, ó. Pertinho. Ali, ó. Daqui avenida ali, subindo ali, o, o Demir mora lá, ali, ó. O Demir. É o Demir, mora ali. Aqui, né? Olha lá, naquela rua, tá aquele barracão lá, ó. Eu só vim pra cá aqui, ó. Aqui como é que chama esse bairro aqui? Pra lá eu sei, é Santa Luzia, né? É. Agora aqui, por enquanto, a gente não tá sabendo, não. Está estão querendo lutear isso aqui, né? Ih, mas vai ficar bom, hein? Vai vale, lutear. Ali a gente vai fazer uns prédios ali, ó. Que coisa boa. Fazer uns prédios. Agora aqui. O engenheiro marcou, marcou ali, lá, Tem um Instagram lá na frente lá, ó. Acho que é do prefeito, né? Deve ser. É do prefeito, olha lá. Tem um Instagram lá, gente lá. Se bateram é. a afirmação aqui, ó. com um Instagram lá na frente. Ô eu Sou, ali, quantos anos o senhor conta? O senhor de 37. O senhor é novo. 70 e vai para 80 já. É, ué, mas o senhor é novo e então, eu vou para a entenda, está salvando só eu, o Zé tudo morreu novo. A, a minha irmã, a Gardina, ela achou que casava que resolviu os problemas, morreu com 24 anos. E o senhor casou? Não. O senhor ficou solteiro? Eu não, eu não sou de casamento. O senhor e ficou eu, sorteiro? Que sorteiro. <risos> eu perejei para casar, eu fazia tudo para poder casar, eu tinha tudo para poder casar, mas no meu destino não é de casar. Toquei em baile, rasgava a sanfona, tocava nos baile e rasgava a sanfona. E né? o pessoal namorando e casando e o senhor ficando. E, não, eu acho que não... não minhas irmãs casou. Casou tudo? É, minha irmã casou. Uma de morar, eu, teve migado, acho que uns 20 anos migado. Depois casou. Casou. É. Agora, o senhor trabalhava com o que? Na roça? Eu toda vida, eu também na roça. Toda a vida. Fazendo eu na... o que lá na roça? Ah, na roça nós era... Sabe, mexer com rosta mesmo. Café, lavou os cafés, lavou de café. bom, velho. Morei muito lá no Luiz de Freita, Luiz de Freita. O Linho de Freita? É, o Lio de, de Freita. O senhor, O senhor quebrou milho? Ixi, quebrei muito milho. Carregou milho na caçamba? Carreguei muito milho. Nas costas? Trabalhei com... Só não trabalhei com teatro, mas teatro ajudei com o Guarda para tratar. Tirar leite não? Tirar leite eu nunca fui prestei para tirar leite. Às não... vezes eu ficava olhando os colegas tirar leite, mas eu não prestei para isso não. Você não presou não? Não, eu não prestei. Você gostava de leite com farinha, né? <risos> Aí é já tirado do prato. <risos> eu tinha aqui no, no ele já morreu O Carrijo. Sim. O Carrinho seu Salomão. aqui quando eu vim de São Paulo. Então eu tinha um colega amigo morar lá no Zé Carrijo. No cada vaca tinha 20 litros de leite. Cada vaca. Coisa boa, hein? Cada vaca, hein? Cada vaca. Cada vaca tinha 20 litros de leite. Ei, sem hein? Aí o senhor bebia leite à vontade. <risos> ah, é de graça, né? Era de graça, né? É de graça. Nós trabalhamos cinco anos com carro de boi também. E o que, que o senhor fazia com carro de boi? Nós pegava na fazenda Joaquim de Freitas. Certo. Pegava e carregava o carro lá na Estumbuca, carregava de milho e levava para a fazenda no Jardim de Freitas. Lá nós ia o carro dentro do baió, descarregava e voltava, mas era, era, era atendido nós gastava dois dias. É, uma viagem gastava dois dias? Eu gastava dois dias. Nós carregava o carro ali, na, ali no Jardim de Freitas. É. Você conhece para é lá eu já, eu já sei lá onde que é mais é? ou menos. É. Quem é o lugar... nome do senhor? Hein? Ronaldo. Ronaldo? É. Mas não é da família de Freitas não, Não, né? eu não sou não. Mas eu, eu vou falar pro senhor, eu gosto daquela região ali, porque é a região bonita, né? Eu conheço uma água que tem ali, até falei pro Serginho, o Luiz de Freitas repartiu pra fazenda, todas as terras que iam morrer, certo. de morrer. Só ficou aquela água quente dentro de uma mata lá que você repartir. Eu conheci desde 43, 42, 42. Ali. então que ela é dentro de uma mata. Certo. É. Então eu falei para você agir, Eu não posso ir lá, não. É, não pode não, porque tá lá está em demanda. demanda. Todos os irmãos querem ser dono lá. É um lugar bonito, bom, eu, né? O papai não, não, não, morreu e ele ficou sem dividir. Repartir, dividir. Partiu. Repartiu tudo lá ficou sem repartir. Porque a gente já foi lá, eu fui muitas vezes aproveitar os carros também, e nós foi lá. Que eu conheço lá, nós puxava tijolo, tinha um laria lá. Olaria? laria? Tinha um laria ali, onde é que a... E tinha barro bão ali naquela região? Tinha, tinha um barro bom ali. Barro de tijolo. Nós puxamos com um carro de boi, nós juntemos um dia, era dez carros, para puxar uma máquina que tinha lá, uma máquina de limpar assim. Certo. Dentro do mato também, não era assim... É. É dentro da mata. Ali tinha muito mato? Tinha. Era puro mato ali. Puro mato. Tinha fazenda, tinha uma fazenda bem assombrada também. É. Eu... Eu... Engraçado, eu nunca tive medo, né? É. Eu ia dormir lá nessa fazenda, lá, mas parecia uns bordes. É, trem doido. Eu não tinha medo, né? É. Eu não tinha medo de jeito nenhum. Eu posava na fazenda e tinha aquele sobradinho aí em cima também. Eu ia pra lá fazer arte lá. Coisa boa. Coisa de menino, né Solito? <risos> eu tô aqui conversando com o Solito, é, é uma pessoa que viu vai me ajudar aqui e ainda tô muito feliz. Hoje. Eu... Hoje, aqui perto da Cândida do Porti Dá. Vou lá no Comecei o namoro, depois começou o namoro. Vai acontecer um acidente. E depois começou o namoro, aconteceu um acidente, só que eu, tava, eu fui em 66, Foi na época eu vim de São Paulo, né? Aí eu cheguei lá no Camael, eles falando assim, ó, oh, até caiu uma mulher na água. Aí eu falei pro Nildinho, Nildinho, vamos lá ver quem, quem caiu na água. De noite eu fiz meu plano para com Deus, né? De noite eu fiz meu plano para com Deus. Deus falou assim para mim, você esqueceu de tudo. Eu não te falei para você que aconteceu acontecer o acidente? Vai lá. Em anda seis horas, sei que baixar a mulher que tá lá na água. No fundo da casa não tá ele. E o senhor foi e achou? Mas eu, eu contei que eu tava a combinar com o Nidinho, e o Nidinho atrasou, eu cheguei lá eu já tinha a pessoa já tinha tirado dela da água. Tá vendo? É. Morreu, morreu a, a filha do João Lopes e um menininho de dois anos, e de oito meses outro. Dentro d'água? Como é que é? Afogado? Morreu, morreu afogado. O rio era fundo ou não? Não, é rasinho, nós pescar de facho lá. É rasinho. Assim. Aí enterraram o menininho que está aqui, o um biquinho na boca. É. Depois levou, enterrou, mas e, o, o investigador estava lá. Quando o investigador foi falar com o Antônio, que era o marido da mulher, é. falar com o pai, o João Ló respondeu assim, O mais o investigador falou, assim, eu falei, ficar presa em cristais. Ficou o sono e o jeito que estava. Dez dias preso em cristais. E quem matou ela? ela? Morreu afogada, né? Morreu afogada. Mas na hora que ela, ela caiu na água, é. ela falou, pai, me acorde eu. E ele respondeu, o mar é primeiro. É. O mar é o primeiro. O mar é primeiro. E quando deságua a água levou ela. Foi embora? Foi embora. Ah, estava com enchente? É, o pobre estava querendo encher. Estava tá querendo encher. Querendo encher. E lá nós nadávamos os colegas. Juntava 15 colegas para nadar lá. É perigo, hein? <risos> Mas é bom, gente do era... O senhor <risos> tomou muito banho no ruim então? Ixi, esse rio aí, ó. Esse rio Ricanoa canoa? O rio tá seco, né? Tá seco agora. Rio não tem nada, não tem água mais. É. Né? Mas antigamente, rio canoa... Ixi, aquele lugar dá, dá pé. Dava nada. E tinha muito peixe? Tinha, naquele tempo tinha. Hoje não tem nada. Não tem nada. Eu, naquele tempo tinha muito peixe. E pescava, pegava o quê? Que peixe que tinha? Pegava traíra. Traíra? Eu peguei muita traíra, mas ou não desse mais aqui, ó. Ué, mas então é um baita mesmo. É, cara traíra eu recebeu eu tava é. nadando assim, ó. Nadando assim. E o meu, um colega meu jogou o anzol, meu traíra, um anzol pra uma traíra. Onda desse tamanho, só que a varinha era pequena, ela quebrou. Mas é. ele jogou ela lá pra fora. Da eu, eu falei, um... gerado do céu, Coitado, tem, tem gente olhando lá, sou gerado, é. e eu não posso ir lá não. Eu tinha que sair pelado, eu tava pelado, né? é. eu tava pelado, de correr lá pra curtir o seu gerado, Minha Quanto... que a Maria quebrou. Quantos anos o senhor tinha nessa época? Ah, nessa época eu tinha uns 30 anos. Uns 30 anos? É. Vocês tomavam banho pelado lá? Eu tomava banho pelado. Ah, é, <risos> e... treino Mas, bom. É, vamos pra lá. <risos> O senhor já pegou aquela bruta teirona desse tamanho assim, ó. É. O assim, hoje eu tenho um peixinho na janta. Meu. É, tem um peixinho na janta. Aqui na, na ponte, o senhor conhece a borda da mata? Borda da mata conheço? Ali naquela ponte que o senhor para pra lá. É. Ali, naquela ponte, da borda da mata aqui, ó. Ah. E ali no, no, tem uma voatinha ali, ali nós nadávamos ali. Ali que arrancou a. Trairola. A A trairona ali. É isso aí. <risos> É, o senhor ali, irmão... Foi bom conhecer o senhor, viu? Então, então, eu moro ali, eu já faz 56 anos que eu moro sozinho em Deus. Sozinho em Deus. É. O senhor foi vocacionado para ser solteiro, né? É, ser vocacionado solteiro e, e cuidar das coisas de Deus. E eu é. que cuido. É. Eu que, que eu sou irmão santíssimo, tem que fazer as horas do outro, porque temos é. que doente, né? Morreu agora, depois da manhã vai ter uma missa de sete dias, que morreu, o senhor Lando. É, o senhor é então, que substitui. É, é, então é, o, o nosso coordenador pediu, ligou pra mim, você maga tem três carreiras de banco, que vai ter bastante irmão lá. É, é dia 22 agora, quinta-feira. o senhor que tem que marcar. Eu tenho que ir lá. É. Ah, não sei, acho que é só eu mesmo que os outros... É. Ó, oh, foi um prazer então conhecer o senhor. Deus abençoe. Eu que com a mão meia suja. Não tem problema, não. É uma mão de trabalhador. <risos> e obrigado pela força, viu? Obrigado, Azor. Deus abençoe. Deus abençoe Eu vou colocar o senhor na internet, pode? Pode. Só que eu não tenho, eu só tenho é. televisão. É. Mas eu gosto de ouvir o seu Cidade Alerta. É. É isso aí, ó. Um abraço pro senhor. A Cidade Alerta eu te contar. É. Eu não tenho que... Aqui... Não é perde nada, né? Não é de nada. Deus só que, abençoe. Só viu? que na cidade já tem coisa ruim, né? É. Agora tem umas histórias boas do senhor.